diz né, que se os teus olhos forem simples, forem bons, ou seja, está falando de focar em um só objetivo. Tenha um objetivo claro, tá? E tem um processo de metas, né, mas tem um objetivo claro. Não tente fazer o que Jesus disse que não dá para fazer. Jesus disse que não pode servir. Se não dá, se Jesus disse que não pode, então não pode. Ah, eu vou tentar, não vai dar certo se você tenta focar em dois lados diversos quatro adversos, tá, você vai terminar no zero e o zero gera ansiedade. Todas as vezes que eu percebo que não estou tendo progresso, gera ansiedade, tá? É, e, e progresso é vida, né? Qualquer momento que você está crescendo, progredindo, isso te dá sinal de vida. Mas se estagna, se para o crescimento entra que processo? De queda. Aí é morto. Tá? Então, sempre tá? eu procuro crescer todo dia. Eu tenho uma meta, um objetivo, tá?